E à medida que você vai subindo, né, você sai da apatia, 50, né, você tem aí, né, você vai para o campo do medo, né, o medo está em 100 reais, então o medo já é uma coisa superior à apatia, você sai é, da apatia para o medo, já é um salto, né, você já é, já é um salto evolutivo, cada etapa é uma conquista, tá, então você já tem, no medo você já tem mais energia, pelo menos você está se movimentando querendo fazer alguma coisa, só que você tem medo e o medo ele é uma emoção que é experimentada diariamente pela maioria das pessoas do mundo todo, então ela é quase uma pandemia a grande questão é exatamente ele é um sentimento de sobrevivência que à medida que a gente evolui a gente vai mesmo com medo e a gente vai buscando sair dessa dessa frequência porque a gente vê que o medo pode ser paralisante a gente olha mas a gente, a gente não deixa que ele seja nos guia porque senão você volta para a apatia, né? você volta lá para o estado de apatia. Né? E aí, o outro, o, o, o além do acima do medo, você tem a frequência do desejo, que é de 125 hertz. Né? É, é muito comum o desejo, né? você está sendo mobilizada por sentimento de carência, né? do próprio desejo, né? É que leva muitas vezes a vícios, né? A dependências. Né? Então, é um processo de você ir né, em direção a um nível de consciência maior, né, é, mas você está ali né, preocupado se você não está caindo em alguma armadilha. Mas veja que cada estado já é... Um, já é você está elevando a sua energia. Né, você está elevando a sua energia. Né, e aí é quando você vai chegar na frequência do orgulho, que é de 175 hertz, né, é, que é exatamente... Você já tem mais energia do que a frequência do medo, né, e a frequência do desejo, né. Então é, é, é muito comum o orgulho também ter é, ter o sentimento subjacente do medo. Então a pessoa é orgulhosa porque ela tem medo, ela quer se impor, né. O perigo do orgulho é exatamente a arrogância, é a pessoa, né, ser arrogante, né, porque na verdade muitas vezes o orgulho é um nível de insegurança. Então ela se impõe, né? ela se impõe pelo, pelo poder, né? pela arrogância, porque ela ainda não se sente, ela não tem ainda a coragem necessária para é, confiar plenamente nela. Então ela precisa de uma pose, né? ela precisa de uma, de uma fachada ainda. E aí, gente, essas frequências que estão abaixo de 175 Hz são exatamente o, o que o David Hawk chama o domínio da força. Então é aí onde as doenças acontecem. Então, se você está com algum problema, né, alguma, alguma doença está afetando você no nível físico, é porque você está predominante e vibrando nessa faixa de frequência, abaixo de 200 Hz. Quer melhorar os resultados? Melhore você, melhore melhora a pessoa que você é. Esse é o caminho. Então, o caminho, nós estamos aqui para evoluir.